Fala galera, hoje vou estar tá trazendo para vocês aí o canal do meu amigo Caçando Cruz, o canal Vale o Diálogo Quem gosta de uma boa resenha, um bom diálogo, vale a pena você se inscrever e assistir os vídeos lá Vou deixar na descrição do vídeo o link do canal Vale o Diálogo, do meu amigo Caçando Cruz Valeu, tamo junto